Mulher se casa com um boneco que não é bem um boneco, fantasma no quarto, criatura da fundação SCP, fantasma da avó aprisionada em casa assombrada causa um verdadeiro terror no ambiente, ataque de poltergeist em escritório, entidade some atrás de uma boneca de porcelana, o misterioso panda da madrugada e muito mais. Mas antes, já vai deixando o seu like para o nosso vídeo ter o maior destaque na plataforma e se não for inscrito e curte assuntos do paranormal, inscreva-se e ative o sininho das Notificações: Este vídeo lhe causará desconforto. Este é um homem sem face. Como ele consegue respirar? Imagine o desespero de ser punido com uma máscara dessas. O ar não entra e o pouco que sai vai te asfixiando aos poucos. O que vemos é apenas um cosplay de um dos monstros da fundação SCP, o SCP-3008, um monstro que assombra os supermercados. Imagine você em um dia indo ao supermercado ou a alguma loja fazer suas compras e de repente você se depara com algo estranho. Um SCP-3008 também conhecido como IKEA infinita. SCP-3008 já foi uma área pertencente à loja de imóveis IKEA, não há nada de errado com a loja, com exceção do compartimento SCP-3008 que se trata de uma grande área dentro da Ikea que, que pode se estender por 10 km quadrado e talvez seja até infinita. Lá dentro existem humanoides que percorrem a área. Eles não atacam indivíduos desde que os mesmos não sejam atacados. Essas criaturas utilizam uniformes similar a dos funcionários da empresa, no entanto o uniforme se torna parte do corpo da criatura. Ao cair à noite essas criaturas se tornam hostis, a qualquer forma de vida presente dentro da IKEA infinita e o mesmo dirão para as pessoas dentro da loja. Nossa loja está fechada, por favor se retire do prato. Quem não sair, não sai nunca mais. em uma nova empreitada, dessa vez na casa de uma avó que ali faleceu. Porém sua alma se mantém presa e atuante nesta casa. Há relatos de que ela praticava alta magia negra e por conta disso foi apedrejada por moradores há quase 70 anos. E lá foi ele pelos cômodos da casa. Um ambiente, um completo silêncio. Já viu, um na cozinha temos a primeira manifestação. Parece que o espírito da velha sabe que há um forasteiro na casa. Abre e fecha a porta de um fogão velho. Parece que o espírito da idosa não gosta de receber visitas. Tem alguma coisa atuando naquela TV. o espírito riscou algum tipo de crucifixo Neste momento ele se concentra e tenta falar com o espírito, ela responde que seu nome é Maria, ele pergunta o motivo pelo qual ela estava na casa, então ela responde que não sabe, em seguida ela pede ajuda dizendo para pedir a ela para deixá-la sair, neste momento ele entende que estava falando com o espírito de uma refém da bruxa. Ele pegou o objeto indicado para queimar e desfazer a maldição. Foi quando a velha manifestou sua fúria. Estou Mais adiante, enquanto filmava o espelho, algo se moveu em sua retaguarda. É quando ele ouve uma voz dizendo: Vou te matar agora. do perigo, ele deixou o local. a essas imagens registradas por câmeras de segurança em um bairro nobre nos Estados Unidos. Eram duas da madrugada, todos estavam dormindo e não havia ninguém andando pelas ruas quando uma câmera captou um homem fantasiado de panda no quintal de uma residência. Para muitos, apenas alguém com insônia e falta do que fazer. Para outros, um maníaco com estranhos fetiches assassinos vagando pelas ruas em busca de uma vítima solitária e desatenta. Tá. E você, o que faria se visse algo assim de madrugada? Um jovem nerd estava no escritório de uma grande empresa de sucesso onde trabalha quando começou a ocorrer uma série de atividades paranormais. A câmera de monitoramento gravou detalhes do ocorrido. Tudo começou com uma garrafa se movendo atrás do computador, o que por si só já foi demais, mas a pior parte vem na sequência. Algo derrubou um monitor de cima do armário. alguma coisa e empurrou a cadeira sobre ele. Já não restavam mais dúvidas de que estava lidando com forças sobrenaturais e que o melhor a se fazer é correr dali e nunca mais retornar. Estava sozinho em sua casa quando ouviu o som de risadas ecoando pelos cômodos. Foi então que ele viu que havia alguém rindo escondido atrás da boneca. Ele viu uma mão branca acariciando o rosto daquela boneca de porcelana. <risos> se aproximou, o que estava lá já havia desaparecido. Na mesma hora ele jogou a boneca pela janela acreditando que o problema estava nela, mas quem é acostumado com filmes de terror e livros do paranormal sabe que para se livrar do mal não é tão fácil assim. No vídeo que se segue, um homem pegou o lençol para tentar conter uma barata que não parava de voar pelo quarto. Mas algo inesperado aconteceu. Eles acabaram descobrindo que a casa não está infestada só de baratas, mas também de espíritos malignos. E parece que esses espíritos são bem próximos das baratas. Felicity Kadek, 21 anos, se casou com um estranho boneco em uma cerimônia bizarra e assustadora. A mulher também aproveitou a ocasião para revelar qual é o próximo passo do seu relacionamento, visitar um banco de esperma e criar um filho com um perturbador objeto. A cerimônia de casamento com Kelly Rossi, o um nome dado por Felicity ao boneco, foi realizada em Land, nos Estados Unidos. O casal está junto há 5 anos e achou que era hora hora de oficializar a relação. Nós consumamos o nosso amor de uma maneira normal e agora compartilhamos um nível de conhecimento mútuo mais profundo, tanto emocional quanto fisicamente, afirmou Felicity. No entanto, há fortes evidências de que o boneco não seria um boneco, mas um corpo. Ela estaria embalsamando e preservando o corpo com iguarias que ela conhece bem, já que trabalha em um necrotério. Talvez por este motivo, ela não deixa ninguém se aproximar tão pouco tocar no suposto boneco. Antes de avançar para o próximo vídeo, se você curte assuntos do paranormal, deixe seu like e se não for inscrito, inscreva-se e ative o sininho das notificações para não perder nenhuma de nossas novidades.